Eu ouvi na Jovem o Pan. O que que você ouviu? Eu ouvi na Jovem Pan. Mas o que que você ouviu? De que você é, esteve com o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus, sabe que é o Mister? O te, sei, do, do Flamengo, Flamengo. sei. E, eu, e tem um técnico português hoje no Flamengo. Paulo Souza. Paulo Souza. E que você é amigo do Jorge Jesus, inclusive acho que foi o único jornalista que conseguiu uma exclusiva com... com com o Jorge o Jesus. Na míster. época foi. Agora o Galvão fez com delay de três anos. Tudo bem. Acontece. Chupa Também. o Galvão. Chupa Galvão. <risos> Inclusive, tá convidado a trazer o vinho dele aqui com o Reginaldo <risos> Leite. Ele boa. falou que vai trazer o vinho aqui. Oh, Você sabe quem é irmão do Reginaldo ele Leme? Ele tá desconversando. Não, né? sabe que o Reginaldo Leme é do caralho? Ah, do caralho. Ele é do, do caralho, caralho. É o Maurício Proa. Ele veio aqui. O irmão dele era o Batera dos Mutantes. Isso, é isso mesmo. É, ele é falou aqui, ele falou é verdade. Olha ah, que louco, né, velho? Ah. Olha, ele tá desconversando. Não, eu não tô não, mas eu não tá tô com tá que ele Tá aí o Jorge Jesus foi embora. E aí o Jorge Jesus, ele deu uma... É É isso que eu quero entender. Você pediu para o Jorge Jesus não vir ao Brasil? Procede essa não, história? Eu pedi. O Jorge Jesus, a gente, a gente tem uma amizade muito grande, porque a gente morava no mesmo condomínio. condomínio no Rio, criamos uma amizade. A gente conversa quatro, cinco vezes por semana. Liga, ele conversa, ele liga sempre, sempre. Eu só falei para ele, ó, Jesus, pô, você tem certeza que você vem ao Brasil, cara? Pô, você vai aparecer no Rio de Janeiro, vai ser um puto alvoroço, cara. Porque o Flamengo não tá indo bem. Sim. E ele tá e sem clube. Trazer ele, de volta. ele tava sem clube. Então, ele... acharam que ele queriam veio puxar o tapete do treinador atual. Procede essa história, ah, ou Não, não é que ele veio puxar o tapete, mas eu acho que a presença dele aqui causaria um, um desconforto. Um tumulto, entendeu? E causou. Causou, mas o, o que causou mais, cara, foi lá o jantar, né? Então, é esse aí do Everleis. O que, que, que, que eu tenho a ver com isso? Essa... É? Por que, que eu tô upset? Eu não tava lá. Não, foi não junto, fui eu que né? falei. Você não foi no jantar? Não, eu não vi ele aqui. Mas você pediu pra ele não vir ao Brasil. Ah, isso eu falei. Pra não causar, pra ah, não dar uma eu, falei, eu acho que vai causar um mal-estar. Ele falou, pô, mas eu quero ver o carnaval, eu nunca vi. Eu falei, ah, Jesus, mas pô, vem outra época. Eu acho que vai causar um alvoroço. E causou. Aí ele foi nesse jantar. Eu não, eu, eu não tava no jantar. Não. não fui eu que publiquei o que ele falou. Eu, nessa polêmica eu não tô, não. É. Zero. Mas e... você acha que, tipo... Nesse caso específico, um técnico, se o Jesus é o Flamengo, vira outro time? Ah, vai voltar a ser aquele Flamengo. Eu não, acho, eu não acho que o Flamengo de 2019 pode ser, acontecer de novo. É, então. Isso, pra isso mim aquilo era um cometa rala, Cometa rala. Deu passou. tudo certo, o universo conspirou a favor, os caras voaram. Se passaram três anos, cara. É, então, Uma exatamente. coisa é você ter um jogador de 21 que tá com 24, outros você tem um 32 que tá com 35. Entendeu? 2019, os caras com sangue nos olhos, correndo, querendo ganhar tudo. Agora já ganharam um monte de coisa. Já tava. Tá uma Dá uma, uma acomodada. Alguns jogadores importantes foram embora, o cara não acerta a defesa. Não sei, não sei. Pode melhorar, mas... Aí deu essa merda toda lá. Então. Mas não é com é, ele. Mas não é comigo. Não, mas você falou pra ele não vir. Falou. Ah, a mesma coisa. Se a gente... Eu, eu... Você é meu amigo pra caramba. estamos conversando. Você vai num lugar e fala puta, caroca, pode falar se fosse você não iria porque puta vai dar uma vai merda. Dar uma... Não tem nada demais. Só... Ele... Mas você acha que ele <coughs> tem ido na casa do Kleber Leite lá? Então, eu não teria ido. <coughs> Kleber Leite é um ex, não que, e do que do é Flamengo. oposição ao é. Landim, que é o é. atual, a Marcos Braz. Eu não teria ido. Eu, eu não teria ido. Então o Flamengo. Mas já, já... vazou ele foi embora já, né? Já, ele foi embora no sábado. Só que essa, essa, essa aí que deu a merda toda foi o jantar, porque o Renato Maurício Prado tava no jantar. Isso. E soltou tudo. E não o Jesus. Entendi. O Jesus falou pra mim, falou, eu não dei entrevista. Eu tava conversando com amigos, hein? converso com você. Sim. Porque a maioria das coisas que ele fala pra mim, eu não falo, pô. Lógico, né? Cara? É isso, isso que eu lógico, queria saber. Lógico. Eu não falo. Olha, até na época. Se é um papo informal, cara, até... o cara ó, publicou. Eu vou te falar, ó, Bola... É, então, isso é foda. O Bola. Quando ele quis dar entrevista para mim no Rio, eu nunca pedi a entrevista. Porque eu falei, pô, toda hora ele fala, vamos jantar? Vamos. Vamos almoçar? Vamos. Aí eu não... Pá, eu falei, Mas como amigo, como... Ah, eu vou, vou ficar agora... Pô, me dá entrevista. Me dá a entrevista. É, é, mala, aí, é, mala, aí o cara é, vai falar, mala, pô, é, tô aqui jantando. O cara, chato, é. Entendeu? Falava um monte de coisa, não falava nada. Num domingo a gente tava indo embora, e ele falou assim para mim, eu preciso dar uma entrevista. O pessoal tá bravo comigo aqui no Brasil, porque eu só falo para a imprensa portuguesa. Aí ele falou, vamos fazer? Foi, falei, pô, Jesus. Porra, que do caralho. A hora que você quiser, só me fala a data. Porra. Ele falou, vamos segunda que vem? Eu falei, fechado. E aí foi. E aí no dia que saí a entrevista bombou, foi uma entrevista foda. No dia seguinte tá lá um jornalista. Onde é que ele vai cortar? Amigo, amigo de, é, de Jorge Jesus, bem já consegue uma entrevista. Eu liguei pro cara, eu falei, pô, mas que título é esse, cara? Tem inveja, né? Lógico. Aí eu falei, não, não, não tem nada de. Pra Como tirar. se jornalista não, não. tivesse. Amizade. Aí eu perguntei esse negócio, deixa eu perguntar um negócio pra você. Se ele tivesse ido no Galvão Bueno ontem, a manchete seria essa? O cara falou, não. Falei, por que comigo um tem que ser? É. Ontem ele foi no Galvão Bueno. É amigo? Por que, que não sai? Vai amigo lá, amigo de no, Galvão. Amigo é. de Galvão Bueno. Hã? Então eu nunca pedi nada e, e as conversas que eu tenho com ele, desde que ele saiu, a gente se fala direto. Eu nunca falei no ar. Nunca, cara, porque eu falo, pô, o cara tá falando de brother, véio. Não tá dando uma entrevista pra mim. Eu, eu não me sinto confortável. Você tá me contando um negócio aqui, aí cinco minutos depois eu vou lá e solto tudo. Falo, Caralho, véio. Não é foda. Hã? É e tem é foda. que ter, né? Tem que ter. Tem que e ter. as coisas que ele falou lá, é, é todas verdade. Não falou mentira. Nenhuma. Tudo, ele fala pra mim direto já faz tempo. Então, quando eu vi, eu falei: falei caralho, ele se ferrou, velho. Puta é. que pariu. Fez... É verdade, o é. conteúdo era verdade. É verdade. É verdade. Ele é verdade. fechou com o Fenerbahce então? Ainda não. Então, ele pode vir pro Flamengo? Cara, uh, eu, não, eu, eu, eu li. Ah, ah, ah, não, não. É, é só, não. Eu li que ele só não. volta pro Brasil em 2023. Ele deu a gaguejada agora. Ele é chegou lá e alguém falou: Ele deu uma entrevista dizendo, não. Eu não volto para o Brasil. Isso. Aí ontem no Arena, os não ele não volta. Eu falei, gente, vocês não... a frase, ela, é... ela não é... Vocês não entenderam. Eu não volto para o Brasil é uma coisa. Se ele tivesse falado, eu não volto mais para o Brasil, é outra. Lógico que o Jorge Jesus vai voltar para o Brasil. Óbvio. É, eu não lembro de ouvir, que ele volta em 2023. Ah, porque eu falei, eu falei ontem no Arena... Eu falei assim, olha, ele pode, ele pode não voltar agora. Esse agora. Perfeito. Instantaneamente, agora. agora. O clube que ele acertar, eu acho que ele não vai fazer contrato de dois, três anos. Eu acho que ele faz contrato de um ano. Jorge Jesus foi feliz no Brasil. Com certeza. Porra. Com certeza. Mas como? Maior torcida do ele, mundo. Ele adora o Brasil. Ele acompanha tudo, se você falar com ele hoje. Ah, domingo, quando ele me ligou, ele estava assistindo, estava vendo na minha casa, ele me ligando, ele estava assistindo o Palmeiras Fluminense. Ainda depois ele falou pra mim: Depois eu vou ver o teu time, com o teu Red Bull Bragantino. É. Então ele acompanha tudo. É. Agora, Beija você acha que ele volta o futebol brasileiro? Mas... Fácil. Volta. Fácil. Eu, eu, eu acho Flamengo, que. Flamengo, Flamengo. Hoje eu já não sei. Hoje eu já não sei. Hoje eu não sei. É, depois, dessa, depois de todo esse tumulto aí, eu não sei se ele não pega um Atlético Mineiro. É, tava pensando um no Atlético. É. E o Cruzeirão do Ronaldo. Não, mas o Cruzeiro tá na Série B, não e tem aí. A... E vai pagar ele como? Ué. Como é? O Ronaldo é rico, pô. É, o Ronaldo, o Cruzeiro não. <risos> a Saf, cadê a Saf, caralho? Tem que botar dinheiro antes, Bota -fogo. papai. O Fogão. Eu quero saber do meu Fogão. Por favor. Que tem o um português que é amigão dele. É. Que tá morando onde a gente morava. Ele mora no mesmo. O, o Luiz Castro é muito amigo do Jorge Jesus. Luiz... é. Ele... Tá um é. uma monte de Português aqui. A turma é. é azeite português, bacalhau, foi tem... É o Palmeiras, por isso, é o. Por isso, por isso que eu acho que no final do ano vamos ter uma surpresa aí. Você acha, Porque mesmo? o Tite, pós-Copa, ele falou que sai da seleção. Obrigado, senhor, né? Quem vai ser técnico? <risos> da seleção brasileira? Fala um treinador brasileiro hoje, fala, pô, põe o cara na seleção não tem calma, deixa eu pensar, <risos> pô pensa. se quiser não precisa responder hoje, me liga a sexta não tem Rogério Senni? Talvez, não. mas ainda não, não agora, não, não o Cuca? Gosto ficou um ano no Palmeiras, foi embora, ficou um ano no Santos foi embora, ganhou a Libertador no Atlético e foi embora eu gosto do Cuca ou vou inventar um nome? Igual o inventário do Dunga em 2010. Eu gosto do Renato Gaúcho. Técnico da seleção? Eu gosto. Mas eu acho que não... O cara já foi campeão do mundo com o Grêmio. O cara... O ca... Eu gosto do Renato Gaúcho. Campeão do ele... mundo com o Grêmio como jogador. Eu... Eu... Eu... eu, eu como gosto... jogador. Como jogador. Mas, ué... Não importa. Mas o Renato, ele é um cara... Porque eu acho que o técnico da seleção brasileira... Por que, que ninguém pegou ele depois que ele saiu do Flamengo? Não sei, cara. Eu não... <risos> I'm gonna go to